A trindade do paraíso, original e eterna, é existencial, e foi inevitável. Esta trindade, sem começo, era inerente ao fato da diferenciação entre o pessoal e o impessoal pelo livre-arbítrio do pai, e factualizou-se quando a sua vontade pessoal coordenou essas realidades duais, por meio da mente. As trindades do pós-avona são experienciais, são inerentes à criação de dois níveis subabsolutos e evolutivos. De de manifestação da personalidade em poder no universo mestre. A trindade do paraíso, a união eterna na Deidade do Pai Universal ao Filho Eterno e ao Espírito Infinito, é existencial em factualidade, mas todos os potenciais são experienciais. Logo, essa trindade constitui a única realidade da Deidade que abraça a infinitude e, portanto, é nela que ocorrem os fenômenos no universo de factualização de Deus, o Supremo, de Deus deus, o último e de deus, o absoluto. A primeira e a segunda Trindades experienciais, as Trindades pós-avona, não podem ser infinitas, porque abrangem deidades derivadas, deidades que evoluíram por meio da factualização experiencial de realidades criadas ou manifestadas pela Trindade existencial do paraíso. A infinitude da divindade está sendo constantemente enriquecida, quando não ampliada, pela finitude e pela absonitude da experiência entre criatura e criador. As trindades são verdades do relacionamento e fatos da manifestação coordenada da Deidade. As funções da trindade englobam as realidades da Deidade e as realidades da Deidade sempre buscam a realização e a manifestação na personalização. Deus o Supremo, Deus o Último e mesmo Deus o Absoluto são, portanto, inevitabilidades divinas. Essas três deidades experienciais eram potenciais na trindade existencial, a trindade do paraíso. Mas os seus surgimentos no universo, como personalidades de poder, dependem em parte dos seus próprios funcionamentos experienciais nos universos do poder e da personalidade, e em parte das realizações experienciais dos criadores e das Trindades pós-Avona. As duas trindades pós-Avona, a Trindade Última e a Trindade Absoluta, ambas experienciais, não estão agora plenamente manifestadas, estão em processo de realização no universo. Essas associações de deidades podem ser descritas como se segue. A Trindade Última, atualmente em evolução, consistirá finalmente no Ser Supremo, nas personalidades criadoras supremas e nos arquitetos absonitos no universo mestre, planejadores únicos do universo que não são criadores nem criaturas. Deus o último, final e inevitavelmente, adquirirá poder e personalizar-se-á como a deidade consequência da unificação desta trindade última experiencial, na arena em expansão do universo mestre quase ilimitado. A trindade absoluta, a segunda trindade experiencial, agora, em processo de factualização, consistirá em Deus o Supremo, Deus o Último, Último e o não revelado consumador do destino do universo. Essa trindade funciona tanto nos níveis pessoais, quanto nos níveis suprapessoais, e mesmo nas fronteiras do não pessoal. E a sua unificação na Universalidade experienciaria a Deidade Absoluta. A Trindade Última está unificando-se experiencialmente até completar-se, mas duvidamos verdadeiramente da possibilidade dessa unificação plena da Trindade Absoluta. O nosso o conceito, contudo, da eterna trindade do paraíso, é mantido como uma lembrança, sempre presente, de que a trinitarização da Deidade pode realizar aquilo que, de outro modo, seria inatingível. E por isso é que postulamos o surgimento, em algum momento, do Supremo Último, e uma possível trinitarização e factualização de Deus, o Absoluto. Os filósofos dos universos postulam uma trindade das trindades, uma trindade infinita, ex existencial, experiencial, mas não são capazes de visualizar a personalização dela, possivelmente equivaleria à pessoa do Pai Universal no nível conceitual do Eu Sou. Todavia, independentemente de tudo isso, a trindade original do Paraíso é potencialmente infinita, posto que o Pai Universal é factualmente infinito.